Oi Pai, mais um vídeo de Twitch Um glitchzinho aqui, bem básico, que pode te ajudar na missão Beleza? Deixa eu te mostrar onde eu tô Estou aqui no Vigrade, tá? Se vai bem nesse cara Que tá aqui ó, nesse ferreiro aqui, né? Tá aqui a praça da Hierarca Aí você desce, tem essa donut loja, se desce bem aqui embaixo, né? Tem aquele donut loja que eu... Ao banco aí se desce aqui aí você vai nesse ferreiro que ferreiro é que vende precisa as coisas alguma... aí você vai mostrar o que, o que tem você vai mostrar o que tem e aí você precisa de gold você está vendo quanto 48 vende pedras ou runas que você tem aqui beleza eu vou vender o... umas pedras aqui que eu não uso Eu tipo assim ó vende sim pedra que você não usa e compra esse aqui galera sonho de dragão tá não é bomba de steamerite é sonho de dragão você compra esse aqui sai e o que, que você vai ter que fazer esse vai aqui alquimia tá aqui ó sonho de dragão é um necessário fósforo e o salietre. Onde que você consegue esses daqui? Em habilista, né? Não se foi se você consegue neles aqui. Ó, você vai aqui. Ó, é que não vai aparecer. Eu vou pra que agora? Aí é pra... Esse, eu vou lá. Então você vai nesse. Você vai nesse habilista aqui. Né? Irbalista. O que você você vai ver o estoque dele. Aí você vai, o Que é esse aqui. Fósforo. E o outro quer saber alguma coisa. O que você encontra aqui. Até logo agora vamos para pomar branco comprou ter feito isso tudo né vocês vão aqui para poma branco e aí você vai aqui nessa sahana, serrana se serraria pronto galera mano o seguinte o que, que eu vou recomendar aqui para vocês é antes de você tá fazendo essa missão aí por favor galera, completem essa missão primeiro Antes de você estar tá fazendo esse glitch Que é o seguinte Quando você fizer matar a, a Ebalista Ela não retornará mais ao jogo Então tipo, ela não vai reviver nem nada do tipo Então, completa a missão aí que você faz lá no início E quando completar, você conseguirá matar Domira Lembrando que se quando você tiver de fazer as missões e matar ela Não vai impactar na história do jogo nem nada do tipo Então não vai influenciar absolutamente nada do jogo, né? Só quando você completa a missão que eu recomendado. Beleza? Então primeiro, vocês vão pegar aqui no inventário de vocês Vai bombas Tá lá, sonhos de dragão Coloca no slot Pega o sonho de dragão e mira bem no pé dela E aí você mete o X Beleza, vai estar tá aqui ó, pilhar E olha o tanto de coisa, vai estar tá aqui E galera, lembrando mais uma coisa Isso só funciona com ela, não funciona com os outros NPCs já testei, você pode testar, não vai funcionar, os NPCs vão ficar nocauteados Mas eles vão se levantar Então é isso aí, o glitchzinho básico que pode já ajudar muito no começo do jogo e que pode te ajudar no jogo Né? Ó, oh, tá vendo que eu tô com 338 Agora eu sou foquinho aí, inventários Em missão vai estar tá umas coisas aqui nada aí E mais eu vou em alquimia Olha o tanto de coisa o eu recomendado é Completa a missão antes de fazer esse glitch E quando completar Seja feliz com esse glitchzinho Bem básico mesmo, beleza? É isso aí galera, valeu um grande abraço e é nóis